O que você sabe sobre dinossauro? Dinossauro é o primeiro filme de animação por computador da Disney não realizado pela Pixar. Ele chegou aos cinemas em 2000 e apesar de não ter triplicado o valor de seu orçamento, que é comum aos blockbusters hoje em dia, alcançou o quinto lugar nas bilheterias do ano, com mais de 300 milhões de dólares arrecadados. Mesmo assim, eu não sabia da existência desse filme até adquirir aquele lote de fitas em que veio Toy Story 2. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, para você clicar assim que terminar esse aqui. Aliás, a relação entre esses dois VHS é ainda mais próxima, já que existe uma reciprocidade nos trailers da abertura de cada um. A fita de dinossauro segue o padrão da época, com o estojo branco e cassete cinza com mensagem na face superior. Mas o fator mais relevante aparece no verso da capa, que descreve as participações da dublagem e uma específica responsável pela minha ligação emocional com esse filme, mesmo não tendo assistido ele durante a infância. Uma senhora de idade como eu é totalmente ultrajante, não acha? Abby Camargo. Eu sei que o programa dela não era para crianças, adolescentes ou muito menos meninos. É mesmo? É? Ai, amor! Mas o jeitinho doce de voló que a Eve tinha sempre me cativou bastante. E o fato de eu ter descoberto esse trabalho inédito dela apenas uns dois ou três anos após sua morte me deixou até emocionado. Que gracinha que ele é! Eu gostei de Dinossauro por ele apresentar o início do período de extinção dos dinossauros de uma forma bem branda e lúdica, com animais falantes no melhor estilo Disney. Mas se for para fazer um comparativo quanto à qualidade do CG. Ele até perde para filmes que vieram antes, como Jurassic Park e Jumanji. Outro fato curioso é que, diferente de Mogli, que também é um live-action feito quase que todo no computador, Dinossauro apresenta cenários reais filmados na Venezuela. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Para ficar por dentro de mais conteúdo como esse, basta se inscrever no canal. E clicando em um desses dois vídeos que eu vou deixar aqui, a gente continua conversando agora sobre o trailer dramático de Toy Story 2, presente na abertura dessa fita, e também sobre as propagandas do Walt Disney World. Até a próxima!